Boa tarde, como já foi falado na questão dos direitos trabalhistas, o que é mais importante focar é que mais uma vez só a união dos servidores e dos trabalhadores foi que conseguiu transformar esse direito em realidade. Tivemos várias conquistas após a união de todos os trabalhadores para mostrar aos seus patrões, às grandes indústrias, que quem faz a diferença é o trabalhador. Então mais uma vez a gente foca na questão da união, a união faz a força, a conquista veio através deles e para eles.